Bom dia pessoal, tô eu aqui mais uma vez. Olha, essa receita agora vai ser inédita pra mim, porque olha, como se diz aquele estado. Morri, não sabia. Olha, desliga nessa. Ferveu um pouco de leite aqui, certo? Não vai precisar deixar ali fervendo até nas alturas. E aqui, agora a gente já vai colocando umas três colheres de pó de café, se você quiser colocar mais, você põe, depende do de tanto que você gosta, se é mais forte, mais fraco, certo? E vamos esperar esse nosso leitinho aqui dar meio que de ferver, não precisa de levantar aquela fervura e vamos passar ali no nosso café, vamos ver esse resultado, como é que vai ficar. Vi esse trem por aí rodando na internet e já fiquei com vontade de fazer. Então, bora ver isso aqui. Já eu volto. Gente, nosso leite aqui já levantou a fervurinha aqui. Não precisa de ferventar mesmo, como eu disse. Já vamos desligar ele aqui, certo? E bora lá, pra segunda etapa aqui. Aqui, ó, meu leite, meu café... E ó, você vai fazer. Vamos coar o nosso café no leite. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se essa é um mistura do leite coado no café já direto fica bom. Aliás, o café coado no leite, né? Aqui, ó, vou colocar um pouquinho de canela e açúcar. Vou pôr. Cada um pôr o que gosta. Certo? Bora lá ver como que vai ficar isso aqui. aqui está. Vai ficar muito forte, vai que aqui E vamos ver, vamos ver vocês da hora que verdade. Gente, sensacional. Pensa num trem bom. Agora só cortou um pãozinho com manteiga aqui, ó. Já é. Bom dia para vocês. Beijão, um abraço.